Pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas Casuais, estou enfrentando a Laura Brasileira e o Uren, então confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam. E é isso aí, bora pro vídeo. E Laura Zoner. Vem com essa magia. Calma, tô chegando. Ah, me agarrou. Calma Não, deixa. Eu ir pra cima. Toma! Vem me dar a cabeçada. Não, não, não, não. Vem, dá a cabeça, vem, ah, não gostou da minha cabeçada, né? Fica aí. Ah, esse overhead. Calma lá. Preciso defender em cima. Ficar prestando atenção nessa rasteira dela. Chega, né? Tá na nua ali. A magia. Agora você vai ver. Só um Mais um pouco. Fica aí! Ah! Quase deu! Fica quieta, menina! Ah, meu! Eu não acredito! Round two! Quase ganhando! Laura, você vai ver! Ah, Laura! Tem que bater em mim em cima, embaixo, você vai ver! Tá bom, eu não pulo mais não também. Ah, agora você vem de novo. Esse gol vem aqui, não foge não. Cai só mais um. Ai toma. Dá, dá uma cabeçada em mim! Cadê? Cadê? Dá uma cabeçada em mim! Vem! Vai, vai. Ufa! Final round! Fight! Tá apelando nessa magia, né? Vamos lá. Vou te agarrar! Tá parando! Aqui ah, não terminei Vai ficar tonta Isso Toma Só o risco Fugiu, né Ah, Laura Vai ficar dando overhead e Rasteira em mim, você vai ver Calma O morte tá chegando Toma Vamos, Você ganha. vamos, vamos U. U. Rematch. rematch, vamos, bora oh, U. U. Não... Se Uri é a música dele bem sinistra Pra deixar o clima bem pesado Para pra cima Que vai começar a soltar a magia dele O espelho do mal Toma Fica aí Pra cima, gente Se não Auri Toma Só mais um pouquinho, você morrer Pilão! Uh -huh. Round two. Fight. O combo bonito. Agora, uma pesada, uma pesada. E Pra para cima. Perfeito. Vai tudo! Nope! Putz, hein? Não acredito! Olha aí! <risos> Tirou meu pé de paloma! Bora, amigo! Vamos lutar aí! estamos nas casuais. GO, vamos. E tá, uh -huh. so tá bom. Não pulo mais, não. Tá esperto. Seu bruxo, toma. Pilão. mais um pilãozinho au será que não toma carro ducho <risos> tchau round two. Né amigo Você gosta de farofar Garrando o urso Salvador Deixar ele ali ó Nesse canto Agora vai ser a morte Tchau amigo